A 12ª edição da CIEP, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, será realizada pela internet, na plataforma UFPR Aberta, entre os dias 22 e 26 de novembro de 2021, e fará parte da programação do 2 Festival de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Federal do Paraná. Esse evento é anual e promovido para divulgar as atividades e programas acadêmicos coordenados pela PRPPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Prograde, Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional e Proec, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Nessa edição, a CIEP contará com o 19º Encontro de Atividades Formativas, o EAF, o 19º Encontro de Extensão e Cultura, ENEC, o 28º Evento de Iniciação Científica, EVINCE, o 13º Evento de Inovação Tecnológica, EINT e o segundo Encontro Diversidade e Inclusão Social na Pesquisa e Extensão, EDISP. Esse tutorial tem como objetivo auxiliar os participantes da CIEP com a submissão dos vídeos de apresentação dos trabalhos. Primeiro, é preciso saber que os trabalhos serão apresentados de acordo com os eventos. No EAF, no ENEC e no EDISP, Todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados de forma assíncrona por meio de um vídeo produzido pelos e pelas discentes, além de também ser obrigatória a participação nas rodas de conversa que ocorrerão de forma síncrona na UFPR aberta. O vídeo produzido pelos autores deverá ter duração de 3 a 6 minutos, e deve refletir os impactos das ações desenvolvidas para a formação de Sente, considerando a proposta inicial, seu desenvolvimento e resultados alcançados até o momento. No EVINCE e no EINTE, Todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados de forma assíncrona por meio de um vídeo produzido pelos e pelas discentes, bem como por apresentação síncrona durante a CIEP. O vídeo deverá ter duração de 3 a 6 minutos. A gravação pode ser feita somente com a imagem do e da discente falando à câmera ou com a sua imagem falando e mostrando algum equipamento ou projeção referente ao trabalho simultaneamente. O vídeo deve ser organizado de forma a facilitar a compreensão pelos ouvintes, destacando as seguintes informações. Título Contextualização do programa, projeto Professor orientador ou professora orientadora Objetivos metodologia ou materiais e métodos, resultados e ou reflexão, conclusão ou considerações finais, e referências. Para a submissão dos vídeos, os autores devem seguir os seguintes passos. 1 Garantir que tenha cadastro na UFPR aberta. Se ainda não tiver, Precisa realizá-lo em ufpraberta.ufpr.br Basta clicar em acessar, clique no botão criar uma conta, preencha os dados, então você já terá os seus dados de login e senha. Segundo, produzir os vídeos de acordo com as especificações de cada evento. Para tanto, verifique o edital da CIEP. Terceiro, fazer upload do vídeo na plataforma YouTube. Se precisar de mais informações sobre essa fase, acesse o tutorial Disponibilizando Vídeos no canal da Cipead no YouTube. Em seguida, você deve abrir o vídeo no YouTube, copiar o endereço na barra de endereços do vídeo que você subiu no YouTube e acessar o sistema da CIEP, que está em ciep.fpr.br. Clique no botão Clique Aqui e em seguida em Meus Trabalhos. Você vai ter acesso à lista de trabalhos que você submeteu. Clique então no botão verde à direita, Submeter Vídeo. O título do resumo já estará automaticamente na sua tela. Em seguida, cole o endereço do seu vídeo, que deverá estar no formato youtube.com.br watch, então o código do seu vídeo. Basta colar o endereço do vídeo que você fez a submissão no YouTube, clique no botão salvar. Então pronto, você já submeteu o seu vídeo à 12ª CIEP. Atenção, o link do vídeo deve ser adicionado no sistema da CIEP pela mesma pessoa que fez a submissão do trabalho, ou seja, se foi um trabalho submetido pelo docente orientador ou orientadora, ele ou ela deve fazer a inclusão do link. Caso tenha sido um ou uma estudante, é o mesmo estudante ou a mesma estudante que deve incluir o link no sistema. Os links devem ser inseridos no sistema até o dia 3 de novembro de 2021. No caso de vídeos submetidos pelos discentes, nos eventos EDISP, EVINCE e EINTE, os e as professoras, orientadores e orientadoras terão até o dia 5 de novembro para validarem os vídeos. E lembramos que todas as atividades da CIEP acontecerão por meio da UFPR aberta. Dúvidas? Acesse a página da CIEP em ciep.ufpr.br barra 2021.